Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe patissier e chocolatier, estou aqui em Óbidos para mais um grande desafio, eu e minha equipe, para fazer escultura 100% em chocolate, e o tema esse ano nada mais é do que banda desenhada, então convido todos vocês para acompanhar um pouco mais esse desafio de perto.